Vamos ver o que que eu vou jogar aqui, Resident Evil, Mortal Kombat, Dead Rising. Ai, ah, vamos lá. Eu acho que vou jogar uma coisa das antigas. Hein? Olha esse aqui, cara, esse aqui é uma obra de arte, ó. Nine Nights. Isso aqui é muito bom esse jogo, ó. Ah, uh, Ah, isso é uma obra de arte. Eu vou ter que jogar ele. Lá. Ah. Não é possível executar esse jogo aqui, esse jogo não é retrocombatível. Eita, vou ter que rodar na Xbox 360. Beleza galera, canal Faixa Verde no ar A gente tá com muita coisa hoje pra falar E a gente vai falar sobre Xbox 360 hoje Vai tempo que não falamos sobre Xbox 360 Que é um console aí da antiga geração Antes do Xbox One Como vocês viram aí na introdução Eu tava tentando jogar aqui meu jogo N3 e não consegui jogar E é uma importância muito boa estar tá falando sobre isso Porque nem todos os jogos são retrocompatíveis Então, ou seja, por mais que a Microsoft Tenha falado que Muitos jogos são retrocompatíveis e realmente muitos jogos são, inclusive esse que está na minha mão nesse momento. É um jogo que se eu colocar agora no Xbox no Xbox One, ele vai rodar normalmente, porém uh, no Xbox 360 você tem aí alguns cuidados que eu vou recomendar hoje para que você tenha aí o suporte. Uma coisa é, se você tenha o Xbox 360 ainda, é bom de repente você guardar, você ter um benefício aí e... De contrapartida e ter um HD para usar Então é, é importante ter um HD O HD ele sempre vai ter uma gaveta especial Ou você vai comprar um HD da Microsoft Formatar ele no formato E aí você vai me falar o seguinte Poxa, mas Carlos, eu sempre rodei é, o CD Eu inseri o CD e apertei o reproduzir e já era Já começa a jogar o jogo Sim, realmente você faz isso, tá? Os jogos, diferentemente dos jogos do PS4 Ou dos jogos da atual geração do Xbox One, tá? Onde você coloca o jogo, ele vai fazer uma instalação do jogo, uh, você tem uma forma também de penalizar menos aí o seu leitor, é, no caso do, da utilização diária. Então, uh, consequentemente, aquela pessoa que tem o Xbox 360, seja desbloqueado ou não, e joga direto do CD e direto assim, sem, sem instalar ou não tem um HD, ou só tem os 4GB do controle do videogame mesmo, tá? O que acontece? Você acaba tendo um desgaste maior. E é sobre isso que eu quero falar. Hoje, não sei se vocês sabem, tá? Então pode olhar aqui na tela. Quando eu venho aqui no botão RB, né? Quando você vem em jogos aqui, em meus jogos, você vai ter os jogos já instalados. Mas, poxa, Carlos, isso aí tudo está ocupando espaço no HD? Sim, está ocupando espaço no HD e é vantajoso porque ele vai fazer ele vai se portar da mesma forma como se porta os outros games. Ele vai apenas fazer uma leitura da do que você tem e ele libera o jogo e ele vai baixar as coisas referente aos jogos que estão aqui então por exemplo, aquele mesmo jogo que eu estava mostrando lá, o N3 se eu inserir o jogo aqui, ou se eu clicar agora no A, selecionar para jogar ele vai pedir o CD do jogo, então eu vou simplesmente chegar aqui e falar bom, quero jogar esse jogo, vou selecionar ele Olha lá, insira o CD do jogo Night Nine Nights, que é aquele jogo que eu estava falando. Então eu vou inserir o jogo aqui. Eu vou inserir o CD, ele vai ler a, a licença do jogo. Se for o um jogo digital, ele já vai entrar direto. Mas se for o um jogo de CD, ele vai pedir a licença do jogo e vai começar a rodar. Nesse começar a rodar, em vez de ele pegar e ir lá no CD e ficar rodando o CD e tudo mais, ele simplesmente vai ler a leitura do CD e vai começar a rodar, tá? E assim, Carlos, como é que eu faço? para estar tá colocando o jogo lá. É simples, eu tô na tela de início aqui e aí eu, é simples, eu pego aqui, por exemplo, Golf Touches, Ghosts, eu vou pegar aqui o CD 1 do jogo, tá? Então, disco 1 e eu vou inserir na gaveta do, do videogame. Então, eu venho aqui, abro a bandeja, ciro CD, normal, utilização comum como qualquer Xbox, tá? Uh... Isso vale pra, tanto para jogo. a gente incentiva, mas vale tanto para jogo que seja cópia ou jogo original. No meu caso aqui eu estou usando o jogo original. Ele vai ler e aqui ó. Se você olhar, se eu clicar aqui direto na opção A, ele vai começar a rodar o jogo, tá? Mas se eu apertar o X em detalhe do jogo, eu tenho algumas informações aqui que ele vai mostrar: jogar, qualificar, instalar ou reproduzir no Xbox One. Como eu tenho o Xbox One, ele mostra essa informação. Se eu reproduzir aqui esse jogo tiver na retrocompatibilidade, ele vai me informar nessa tela que eu posso jogar no outro videogame, tá? Uh, no caso, se o jogo não for retrocompatível, ele vai mostrar a lista dos jogos que são retrocompatíveis ou para ir no site da Microsoft. Uh, no caso, eu vou clicar em instalar. Se você quiser também saber mais informações, você tem, mostra que ele é um jogo multijogador em linha ou local, ou seja, tanto na internet quanto no local, ele é cooperativo local, e também é compatível com o Xbox One, então ele já mostra as informações logo aqui, tá? E aí eu tenho os detalhes a versão do jogo é, tá falando que é um jogo em português no meu caso, tal, tá? A versão do jogo que eu tenho, tá? É... Não é possível usar em outros idiomas, mesmo eu sendo com outro idioma no videogame. Mostros extras, ou seja, as coisas que eu posso comprar, as DLC, e a galeria de fotos, que eu posso ver algumas fotos. Bom, enfim, vamos direto para o instalar. Se eu clicar em instalar aqui, o que, que ele vai acontecer? ele vai pedir para me selecionar o meu HD, que no caso já está selecionado, e ele vai começar a fazer a leitura. Então, ou seja, se pedir o segundo disco, terceiro disco, se tiver mais de um disco, ele vai pedir, então isso é normal. Então, qualquer jogo que vai ter mais de um disco, ele vai ter lá, uh, pedindo o disco para você inserir. Então, finalizando no 100%, você já tem o jogo naquela lista. Então, se eu chegar ali, eu vou cancelar aqui. Se eu chegar naquela lista lá, automaticamente o jogo estará lá. Então, eu vou fazer um teste só para vocês verem como é que funciona, tá? Então, eu chego aqui em jogos, nos meus jogos... Você pode colocar esse por aí na tela Aí vamos lá, ó. Call of Duty Ghosts Eu já tinha esse jogo instalado Então não, não havia necessidade de instalar Só por isso que eu cortei Porque ele só ia sobrepor o jogo, tá? Crash of Titans, Devil May Cry Doom 3 DuckTales, Mortal Kombat Vamos lá, eu tô com o N3 aqui logo de cara Então eu vou pegar o N3 que tá aqui O jogo N3 E eu simplesmente... Vou sacar o CD que está lá, né? Porque eu tinha colocado Call of Duty. Eu vou instalar aqui o N3, que é o. Na... Esse, jogo... Esse jogo é fantástico. Só tem uma coisa complicada nesse jogo. Uh, dependendo da versão que você pegou, ele está todo em japonês. O bom é que essa versão que eu tenho ela tem. É, ela não é em japonês Ela é em inglês, tá? Mas é, é um jogo que você encontra muito na versão PAL, aqui, né? Que é A minha NTSC, que é americana Mas encontra muito na versão PAL Que é, que é europeia ou japonesa E aí realmente é bem difícil Jogar, viu gente? RPG é uma coisa assim É um jogo de estratégia, é difícil Você jogar, mas se você reparar O jogo já jogou, tá? E como é que Eu sei que não está rodando do CD? Se você Reparar na hora que você chegar aqui próximo, ele já vai estar tá rodando do direto do console. Então ele roda direto do HD. Isso faz com o CD ele tem que manter aí justamente para ter a a segurança né, do aparelho Mas ele tranquilamente Porque você foge daqueles problemas No meu caso, que eu mantenho Porque eu tenho alguns jogos que não são retrocompatíveis tá? Então eu mantenho essa O, o Xbox 360 uh, E no caso É um, um modo de proteger também Para você mesmo, que às vezes usa o Xbox 360 Para tudo Tem gente que às vezes tem Ainda não comprou o Xbox One, ou de repente tem bastante jogos ali que gosta de jogar na Xbox 360, é importante você proteger o seu hardware também. Então, isso vale aí para as plataformas, também vale para o PS3 também. O PS3 também, em alguns jogos têm a opção de você instalar o jogo na memória do aparelho, você tem que ter espaço lá, né? Então, você tem que trocar o HD. No caso do PS3, vou tomar a liberdade de pegar aqui o videogame. Ah, para quem não sabe, o videogame tem uma gavetinha aqui. Aonde eu vou soltar Então eu vou abrir aqui O o meu tá sem lacre, não tem problema Eu vou abrir aqui o parafuso Eu vou soltar e vou colocar um HD novo aqui No caso o PS3 já tem um HD Só que a maioria dos HD são pequenos Se eu quiser colocar um HD grande De repente uns 500 GB Já é o suficiente para essa plataforma, tá? Aqui no meu caso eu tenho um de 300 GB nesse aparelho era de 1TB, mas 1TB veio para cá porque não, não tinha necessidade assim que entrou o Xbox One não tinha necessidade de ter tantos gigas aqui nesse Xbox 360 então para quem não conhece também, o Xbox 360 no meu modelo tem uma uma lateral onde eu tenho o HD, eu não vou arrancar ele agora eu tenho a gavetinha do HD eu puxo e coloco, é um adaptador se for na versão arcade que aquela maior, ele tem um HD externo por fora aqui. Mas é bem interessante você ter aí o HDzinho, é, seja aí para rodar na versão com seus jogos aí instalados ou não. Mas é interessante você ter o jogo instalado no console. É uma forma de você proteger aí a lente do seu console, até porque é, tem uma durabilidade melhor, tá bom? Galera! Era isso mesmo que eu ia falar hoje Um abraço pra vocês é, Espero que tenham gostado do vídeo, das dicas que eu dou aqui no canal Outro dia eu dei dicas de Sega Saturno A gente vai dar dicas sobre outros consoles também Esse é o faixa verde, você pode aí clicar no ícone abaixo aí No botãozinho para tá curtindo o nosso canal Também enviando pra cada um aí Um abraço gente, até mais E espero que tenha gostado